E vamos ao vídeo. Ah, boa tarde, amigos. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui das variônicas número 5. Que é uma tecnologia nova. E também aí para os amigos ver como é que ela vai que ela está ficando. Eu já fiz um vídeo mais ou menos mostrando uma, umas coisinhas dela. Já para trás. E hoje eu vou mostrar ela já mais ou menos pronta. Então, a... Ah, Aqui ela já tá vai ficar aqui ela tá pronta, só não encaixei para poder mostrar aí pessoal. Então a vamos fazer a demonstração dela. Aqui uma dela tá montada. E nós vamos montar a outra aqui o pessoal ver. Aqui ela tá aqui ela tá só encaixada aqui, ó. Então aqui está o pino dela, o rolamento aqui em cima. Aqui ela encaixa o pino e encaixa aqui no rolamento. Esse rolamento é o que, é o que roda. Que é o suficiente para rodar ele. Então agora eu vou mostrar aqui a outra parte aqui que é a parte da antena. Aqui está a parte da, da antena. Eu vou, vou tirar uma aqui que eu tava mexendo aqui na vou cortar ela aqui que eu tava mexendo uma outra coisa aqui essa aqui é a parte da câmera que é o que vai no pé da vareta aqui tá onde coloca por exemplo diamante ou ouro e coloca o tampão então essa não tem a câmera no pé da vareta na empunhadeira a câmera dela já é na, no pé da vareta é aqui ó, no qual você tira ela Que ela tá um pouco desencaixada. Porque eu deixei desencaixada para poder o pessoal ver mais ou menos como é que é. Ó. Aí você pega a câmera. você pode caçar com ela só assim. Ó, com as duas. Eu vou montar a outra. Vou montar aqui a outra aqui para poder ter uma ideia melhor. A outra tá câmera. Tem a vareta aqui não tá cortada mas já dá para ter uma ideia, aqui você pode caçar com elas, vou só dar uma encaixada aqui mais ou menos, aqui você pode caçar com elas, só na, nas duas varetas sem as câmeras, e você pode também colocar colocar a câmera, e caçar com a câmera, viu? não tem problema também nenhum, mas se caso quiser caçar sem a câmera ele for caçar assim aí você coloca a câmera a outra também é mais de um centímetro de rosca que é para ficar bem bem bem roscada ela para não ter problema de perder a câmera então você vê que ela é bem firme aqui ó aqui ela vai caçar nessa posição então a... essa aqui dá estar tá, com a antena comprida porque eu não cortei a antena dela ainda ainda vou balancear essa então essa é a, é a número 5 essa é a tecnologia nova então ela tem, por exemplo, um movimento muito bom. E a, e a câmera dela ficou aqui na traseira. Você vai desparafusar e colocar alguma coisa aqui. Que aqui ela vai mandar já direto para a antena. E você também vai poder trabalhar com ela, com a radiestesia, que é o comando de voz. E também você pode trabalhar com ouro na câmera, diamante na câmera. Não precisar trabalhar com a radiestesia. Se quiser trabalhar com a também pode. Aqui nós estávamos fabricando outra, aqui uma outra junto também, aqui ao mesmo tempo, essa aqui, ó. Essa aqui é, é só as amarelinhas, também nós estamos fazendo ela. Então aqui está tá desmontada. Ela ainda está desmontada. Aqui está o outro par dela que Também está desmontada Então essa aqui já é a outra a as amarela que nós temos Que é a número 2 E Pessoal aí que tiver interesse nelas aí a descrição está embaixo do vídeo E logo logo também Agora para o fim do ano nós vamos ter a outra Que é a número 1 um. Temos essa toda de cobre também, que é a número 4. Elas todas as empunhadeiras de cobre, com os tampões baixos. É uma, duas varetinhas muito, muito legal. Levinha para caçar com elas também. E temos também, a E temos a telescópica. Essa é a telescópica, que é o tubo. essa é o par, essa é a número 3 estampão aqui é o numerado o número 1 é a lado da ponta da antena então aí pessoal dá uma olhada essa aqui você só você só vira ela para baixo e já puxa a antena de dentro dela puxa a antena faz o L então tá pronto para trabalhar Terminou Por exemplo, aqui ela tem tá o hélia Também é uma, é uma vareta com tecnologia muito boa Também tem câmera embaixo Aqui a câmera dela embaixo que você pode colocar ouro, diamante Também pesquisar com ela e Também pode pesquisar por comando de voz também Que é a radiestesia Ou pode ser também com material na câmera você levanta a antena, pega na ponta dela, empurra ela, pega esse tampão, tampa a ponta da antena. Porque isso aqui invita de cair sujeira dentro, qualquer coisa que for cair dentro não cai lá dentro. E essa você pode carregar ela no bolso. Então é uma varita, é uma varita muito importante. Então por enquanto nós temos esses quatro modelos essa, telescópica que é o é número 3. Essa que é a número 4. Essa é a número 4. Aí o pessoal vê bem ela. Essa é a número 4. Essa que nós estamos, nós estamos aqui fazendo... Essa é a número 5 Essa é a número 5 Então a número 5 aqui Também é uma tecnologia nova É um modelo novo E nós temos essas quatro, quatro modelos Agora que nós estamos fazendo por hoje Logo logo também Agora para o fim do ano eu vou fazer a 1 um, Que nós estamos desenvolvendo ela é um modelo novo também e são umas varas interessantes pra... e lembrar também o pessoal é o seguinte você, você com duas varetas dessa na mão e um pin é melhor do que qualquer detector de 30 mil não vou falar de 5 mil não vou falar de 30 melhor do que qualquer um de 30 mil porque isso aqui é o que quer achar elas o que tiver elas acham e você pega o um pin e acaba de tirar. Porque elas acham, mas só que elas não tiram do chão. É, e o pin-ponto, você vai, você vai cavando, vai passando o pimponto ponto até você acabar de encontrar. Então, o um pimponto ponto custa aí 250 reais, 300 reais. Você com as varetinhas dessa aqui, você faz o mesmo serviço, faz um detector de 30 mil. Agora, você imagina um detector de 500 reais. Então, é aí que eu vejo os caras vendendo no Mercado Livre e... 600 700 300 aquilo lá é só para achar e tampinha, agora com essas aqui não, você pode andar no meio da mata, você pode andar no meio de qualquer lugar, não tem perigo de quebrar, não tem perigo de nada, entortar, nem nada, então é e outra, são barata, é uma ferramenta que você pode usar para radiestesia, você pode usar ela com diamante dentro, com ouro dentro, usar sem nada, e é uma, é uma coisinha barata. Baratinho. Agora. para que pagar tanto dinheiro num detector aí. Que custa mais de 30 mil. E não vai achar o que essas aqui acham. Porque elas não passam de 80 centímetros de fundura. O detector de 30 mil não passa de 80 centímetros de fundura. Para passar de 80 mil centímetros de fundura. Só você enterrar um tanque de guerra lá no chão. Aí ele é capaz de pegar uns 5, 10 metros. Agora, aqui no Brasil ninguém vai caçar tanque de guerra porque aqui ninguém perdeu terra aqui nos pontos. Isso aí lá na Alemanha, na Rússia, lá tem muitos perdidos dentro dos pontos. Então vai aí um detector daquele lá, pega um tanque afundado lá dentro. Mas aqui eu tenho visto aí os caras que pesquisam ouro, que tem e, e uns detectores bons, eles pegam 30, 40, 50 centímetros, uma pepita lá de 10 gramas, 5 gramas, agora um detector desse aqui não um detector desse aqui se tiver lá um ouro lá 5 metros de fundura ele pega se tiver a 10 ele pega se tiver a 50 ele pega se tiver a 20 cm ele pega também e se você souber usar a radiestesia você usa ele para o comando você pega a fundura certinho não esquecer que quando você usa por comando de voz você tem que contar a altura que você está pesquisando você já está um metro com ele acima do chão então você der 2 metros se ele acusar com dois metros, então você conta um metro para cima e já tem um metro para baixo. Então é dois metros dele para baixo, não é dois metros do chão para baixo. Você vai ver um, um poço artesiano, ele deu com nove metros, então você joga um metro a mais, dez metros. Não é fácil de entender isso aí e eu sempre estou explicando às vezes algumas coisinhas aí porque o pessoal que, com, é, que compra aí também o pessoal é vai vendo os vídeos eles vão vendo o vídeo e vão praticando agora essas varas aqui, foi uma varas com uma tecnologia muito bonita elas ficou muito bem acabou vai ficar muito bem acabada Vai ficar uma, uma... E até todo cobre não tem outro material. Os rolamentos é cobre. Os pinos é cobre. Tudo é cobre. Até as travas que vai aqui é cobre. Até as travinhas que vai aqui é cobre. Tudo cobre. Não tem nada. Não tem outro material mesmo. Então. Aí o pessoal aí que tiver interesse. A descrição tá embaixo do vídeo. Pode ligar aí. Não, não tem problema. E o outro pode perguntar sem cisma e nós vai respondendo e também lembrar o pessoal aí das amarelas essas amarelas também já está aí na já tem vídeo delas aí, tem vídeo de entrada amanhã eu vou fazer um vídeo de entrada com as quatro prontinho, vou mostrar as quatro tudo montadinha e também amanhã eu vou fazer uma eu quero ver se eu faço uma pesquisa com essa só de cobre aqui, que é a número 5. Então ela vai nós vamos trabalhar com ela para ver como é já, como é que ela vai funcionar certinho. Mas eu já tenho uma experiência com ela que ela é muito boa. É uma antena que não tem o que falar dela. E também nós já tá com uma encomenda dessa. Essa aqui que está acabando de montar também já está encomendada. Mas o pessoal que tiver interesse aí nós monta outra. Aqui ó, para vocês verem é que ela roda aqui no rolamento. Ó. Então, nós fizemos esse vídeo. Hoje foi mais mesmo para mostrar ela. E... Amanhã nós vamos ter uns vídeos novos, porque amanhã nós vai no Rio, então nós já vai ter uns vídeos novos amanhã. Pedir o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like aí, fazer uns comentários. Logo nós vamos ter um sorteio também aí, com 5 mil inscritos. Nós vamos sortear uma varia, um par de variônica também, um diamandinho, umas coisinhas, mais umas gemas lapidada outra sem lapidar. Então vai ter mais umas coisinhas aí. Nós já tivemos dois sorteios anteriores e esse é o terceiro, terceiro sorteio. Quando estiver bem perto, eu vou avisar em todos os vídeos lá qual dia que vai ser. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo. Também logo, logo vou começar a fazer umas lives ao vivo. Que é assim o pessoal pode fazer as perguntas a gente responde as perguntas já ao vivo. E, e dá certo. Já nós vamos encerrar esse vídeo, porque já está ficando meio longo. E nós vamos colocar aí um vidinho de entrada aí, que é das Varionica. E pedir os amigos aí, para não se esquecer de se inscrever no canal. Inscreve no canal aí, dá uma dedada aí no like aí, para dar uma força para o canal crescer. E nós agradecemos aí os amigos, agradecemos os que já estão inscritos, tem bastante inscrito Meu muito obrigado e até amanhã.